No último episódio de Minecraft Irmandade, eu fui enganado. Eu recebi um presente. Quer dizer, eu achava que era um presente. Meu amigo House havia feito uma sala de comemoração para mim com um bolo. Eu, inocente, fui lá e caí na armadilha dele, ficando com um coração. Eu quase morri. Não satisfeito, eu fui atrás de vingança e declarei uma guerra. Mas o que eu não esperava é que isso era só o começo de tudo. Eu achei uma base secreta debaixo da minha casa. E se você quer saber como isso foi, assiste o vídeo até o final e se inscreve, que tá muito bom. Mano, farmar pesinha de esqueleto é uma coisa pânico. Mano, eu queria que desse aquela espadada aqui, que, que vai um montão de mais Vem só, fica bem, ó. Tome! Pera aí, você aqui, acho que vai, ó. Ah, agora foi! Eita! Vocês <risos> estão estranhando o som? É por causa que eu desliguei aquele som de mó baiada. Esse aqui é que fica assim, ó. Barulho mais chato do mundo. Então, mas eu comecei o dia aqui pegando um pouco de XP, tchau espada. Por um simples motivo muito maneiro. Para quem não sabe, aqui no Minecraft Irmandade, eu tenho um gato chamado MakerTref. Tá, na real, MakerTref não tem nada a ver com isso, só queria falar dele mesmo. O motivo do feito isso é porque eu tenho uma elytra. A elytra Maneira. É literalmente, o nome dela é Maneira. Só como vocês podem ver, ela tá toda estragada já. E como ela é a única elytra que eu tenho, seria uma boa eu reparar ela. Não é à toa que hoje eu gastei um tempasso coletando essas membranas de phantom e experiência para poder arrumar ela. Se eu não me engano, essa é a terceira vez que eu já arrumo essa elytra. Então vamos renomeá-la como Maneira 3. Vamos ver até onde vai isso, né? Agora sim, ó. Agora tá bom, tá bonito. Bom, e pra quem não viu os vídeos recentes, saiba que tá rolando muita coisa. É... Eu comecei uma guerra com o Hearth, Eu abri uma loja lá no Dend muito doida, e uma no Nether. Eu tenho que arrumar algumas coisas sobre isso. Aliás, eu não sei se vocês estão ligados, mas tem uma coisa muito legal rolando. Esse vídeo faz parte do mês da J. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Ô, oh, doido demais, né? Aliás, no último vídeo a gente pegou uma colmeia com abelhas. Quer dizer, eu acho que estava com abelhas, né? Vamos soltar aqui e vamos ver se sai mais abelhinhas. Daí né? a gente vai ter abelhas aqui. Deixa eu entrar em casa também, ver se tem algumas flores para fazer ter mais, né? Minha ideia é fazer aqui seu um jardim bem legal. Ó, oh, funcionou. <risos> eu não sei se essas flores de dois andares, para tipo essa roseira gigantesca que funciona, mas vamos testar, né? Abelha! Funcionou. Abelha! Funcionou e o que era duas abelhas, agora são três. Levando em conta que a gente tem quatro combes artificiais e uma normal aqui, 70 mil abelhas é o suficiente. Mas agora a gente vai ter que esperar, né? Porque não, não funciona assim. Mas que agora a nossa vista já vai ficar mais viva e bonita, vai. Bom, de qualquer forma, parece que o Apu queria falar comigo e ele queria me vender o item. Então vamos lá ver o que ele quer. Tarde. Mano, você me usou. Não, você não me usou de colchão de aterrissagem. Definitivamente usei. Tem lembrança de Phantom aí para reparar minha Lytra? Não, definitivamente não. Dá ah. licença, eu tô usando a minha fornalha. Inclusive, peraí, calma aí. Hum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por acaso o senhor não assou o cobre na minha fornalha? LG, foi tu. Foi tu. Menino, que não pô, cobre Tu vai ficar bravo logo com o teu maior cliente, a pessoa que mais usa fornalha? Metade é. daquele realmente sou eu. Mais Met da metade sou eu. Você vai ficar bolado Cadê? comigo. Cadê? Cadê Abre. o diamante, então, usaram, deixaram um cobre e cadê o diamante? Ah, que esse daí eu falei que ia pagar depois. <risos> mano, é muito mano, mano, não, não, não, não, eu explicar, namorado. Mano, <risos> mano abu, de verdade, você pode ver em qualquer vídeo meu, eu sou o maior cliente. Eu nem sabia que era tua, eu uso toda hora essa fornalha e eu pago. Aí, justo nesse dia do cobre, eu não peguei todo o cobre, eu falei, gente, tô sem assim, interesse, eu vou pagar depois. <risos> Vai pagar depois, né? E aí, eu, tô esperando não, dinheiro, eu faço né? questão, eu faço questão. Eu ia pagar porque eu sempre uso essa fornalha. Olha, oh, te uma coisa. Eita. É, ah. Tu tem farm de carvão? Porque eu sempre uso eu nunca coloquei carvão nela. Não, então eu tinha minerado bastante carvão, inclusive. Provavelmente deve estar acabando o estoque, mano. Por quê? É porque eu não, quando for usar, não quero ter que colocar carvão, não. Mas eu sou, eu sou cliente exigente, entendeu? Ah, vocês são muito pilantra, velho. Eu acho que eu ter que falar com o Phantom para fazer uma farm de Blaze. Aí eu tenho combustível infinito. Oh, por sinal, mano, coloca alguma regra aqui, porque toda vez que eu venho aqui. Eu sou meio suspeito para falar, na né, Por causa do cobre. Mas toda vez que eu venho aqui tem pedra largada, tem vidro, tem terracota. Os caras largam tudo aqui, mano. Olha, então, eu tava pensando nisso, né? Largam um cobre, largam um cobre e não pagam o cobre que largaram dentro do baú, né, senhor Lajota? Ah, pô, eu tô meio ocupado, tá bom, eu vou embora. Não, não, não. Oh, vem cá, deixa eu te fazer uma hum. pergunta aqui. Eu tô vendendo um item especial e eu queria saber se o senhor tem interesse. pote Onde você conseguiu isso? Eu consegui dos Pillager, ué. Ah. Hum. Então, ó, tá. eu tenho dois repetidos, entendeu? Aí, eu, como eu tenho dois, eu pensei: ah, não preciso de dois, eu não vou segurar dois ao mesmo tempo. Você não tá afim de comprar um? Eu tenho um já, mas eu compro. Proteção nunca é demais. Se você quer largar o seu, você quer doido? Quanto você quer nele? É... Então, mas é que eu tenho armadura completa de nederita, né, mano? Então, tipo, não faz tanta diferença. É, inclusive é exatamente isso que eu gostaria. Você não tem nederita, não? Quanto? Depende. 10 barras? Sim. Ah, tchau, pô vai. <risos> não, tá zoando. Ah, mano, sei lá, o, o, se tiver uma eu já aceito, porque uma. eu tô precisando muito, mano. Pera aí então. Toma, Apu! Ah. Você tá bem aí, amigo? <risos> tô, tô, tô, tô, bem. Tá olhando tá, tá, pro quatro? céu assim. E, e cadê o ouro? Ah. <risos> não, não. não. <risos> Tô passando aqui da licença. Oi, essa shulker box. Mano, ah, você estragou o meu sistema. Mas agora eu vou Tem ter uma um shulker box ali, cara. Era minha. mas, mas eu vou ter que fazer um pistão para arrumar, velho. Você é bagunceiro, velho. Não queria dizer nada, não. Mas assim, ah, pô, agora que você tem nederito, acredito que você, que você quer mais ferramentas, ferramentas melhores, correto? Correto. Alguém vai ter que encantar elas, né? Correto. E se eu te falar que eu abri uma loja de encantamentos? E essa loja de encantamentos vem de remendo? Não, você encanta e tem lá. Eu não, não, não vendo o livro encantado. Ué, mas, mas eu também tenho uma loja de encantamento. Tu tem uma loja de encantamento da forma de experiência. Lembra que você me deu uma bancada pra encantar? Ah, verdade, né? Mas você tá virando as ideias ali, ah, mano. Por falar assim, por falar de assim, estar sempre sem osso lá quando eu vou pegar, mano. Porque a galera tá roubando, né, velho? Ah, eu fico farmando lá toda hora, mas nunca tchau, tchau, apu. tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, é, tchau. Bom, vamos guardar esse totem aqui extra que a gente não vai usar ele agora. Ó, oh, mas como vocês também viram no take com a apu, eu tenho um baú do fim agora. Sim, eu tenho um baú do fim. É que assim, eu fiz uma picaneta de toque suave nessa né? aqui. Vocês estão ligados. Na real, eu ganhei ela do Tuguinho, lembra? E eu fiquei pensando, o que me a gente fazer um baú do fim para levar para onde eu quiser? Nada, eu fui lá e fiz. Obisínio a gente tinha, vara de Blaze também e Ender Perola também, por que não? Agora é o seguinte, estão ligados àquela lojinha do Nether que a gente fez? Então, o foca já mudou lá de lugar. Então, vamos pegar. Um, parece isso daqui. Pegar uma quantidade legal de madeira para fazer placa e tudo mais. Vamos para o The End, porque aqui na dimensão do fim tem algumas coisas muito importantes para nós. Mano. Vou te falar em Essas construções que eu lancei ficou maneira. aqui! vai ter muito mais ainda para fazer, porque de qualquer forma eu havia deixado muitos recursos aqui no End, recursos que eu vou utilizar lá na loja do Nether, então agora a gente pode ir para lá. Beleza, estamos aqui no Nether e para nossa alegria tcharam, está aqui. E ó, tirou as folhas. Para quem não lembra, quebrei só as árvores para pegar madeira azul e deixei as folhas aqui, mas retirar as árvores e a nossa barraquinha está aqui. Agora a gente tem liberdade para trabalhar à vontade nela. A mesa de encantamento vai funcionar assim. Acho que tá bom, né? Também quero aproveitar e passar na minha loja de ferro aqui para pegar uns ferros para fazer uma bigorna. Prontinho. Mano, a loja tá do lado errado. Deixa eu só inverter o lado da loja que de resto vai estar tá tudo certo. Daí já. A ideia dessa loja é ela ser bem simples e tralha para atrair a galera para loja lá no The End e assim. Ajudar nosso amigo Tugas, né? Que a gente tá de parceria com ele. E como a gente bem falou com o Phantom, tá nas regras. Eu posso fazer o que eu bem entender aqui. Contanto, que não seja a palavra ofensiva. E assim, algum de vocês podem pensar que se eu colocar The End aqui nas placas, ele vai falar que é ofensivo. Mas tem que ser ofensivo de acordo com o dicionário, não com o que ele acha, né? Tá. Agora eles vão apresentar algumas plaquinhas. Vamos fazer aqui. Loja de encantamentos e uso de bigorna do LGJ. Ó, sobre a bigorna eu coloquei aqui um uso igual a um diamante só pode usar uma vez não pode quebrar coletar ou levar embora vamos aumentar esse preço deixa esse preço vai tá bom pronto coloquei aqui olha o uso do rebolo é grátis cada item encantado igual três diamantes sobre essas placas aqui eu vou só organizá-las melhor peraí prontinho arrumei as placas e coloquei um balde de pagamentos eu acho que agora tá bem legal essa loja e todo mundo que vier isso daqui vai querer ir pro the end e vai ter a loja melhor ó Dash loja nova usa aí opa que que o negócio que é isso aí gente mano abriu uma loja para galera poder encantar tá os itens, cara. Sério, eu tô, eu tô abrindo a minha. Oh, <risos> de Delete, a gente pode fazer uma parceria, hein, mano. É, você tinha comentado que não é sobre a parceria lá, nós é, não tocou mais na sua. Vamos fazer o seguinte, deixe em aberto aqui uma reunião de negócios com você ultra importante. Só peço duas coisas antes dessa reunião. Fala, deixa as coisas caras e não vende remendo. Não importa o que aconteça, tá bom? Não é para vender remendo? Se, ó, por enquanto, só deixa isso combinado entre nós e depois eu marco uma reunião e você vai ter o melhor negócio negócio da sua vida. Mano, deixa, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, olha o que eu já tenho aí, tá vendo aí? Deixa eu ver Priga. aqui, ó. O remédio o o tá incluído julgamento, afinidade, afiação. Eu tem bastante coisa, hein, cara? Mano, faz o seguinte. Só só não vende o remendo e deixa tudo bem caro. mano. Vai, vai valer a pena. Confia em mim, Dalete, confia em mim. Mas o pessoal tá louco atrás de remendo. Vai ser que Eles não vai tá, não vai. Querer Vai fazer o que? única coisa que ele pode fazer é arrancar a sua habilidade de você e você não vai deixar, não, né? Não vai. Lógico que não. Então é isso. Né? Olha, chega aqui. Eu, eu tava conversando com o Phantom. O, o que, que, que a gente planejou em fazer nessa área? Uh, eu não sei se você Pera vai. Aí, como assim nessa fazer? área? Então, é, é isso que eu quero falar você. Eu não sei se você vai ah, construir uma outra loja grandona aqui, mas você tá ligado que se você construir, você vai tampar a minha, né? Véi? E a sua também. Ué, mas, mas porque a sua loja tá lá, ué. Como que eu vou tampar a sua loja? Não, a minha loja vai vir pra cá. Você quer ah, o meu terreno? Ah, entendi, entendi. Mas não, então, o Fento que, que me vende esse terreno aqui, ele falou, mano, constrói o que você quiser. Não, mas aí que tá. É que você não quer devolver o terreno pra ele e a gente transforma isso aqui numa praça, porque vai valorizar muito a nossa loja. Hum... A sua loja vai ficar diferente de uma praça, a minha também vai ficar com pra uma praça, vai ficar legal. Mano, Lash, eu entendo o seu lado, mas assim, eu abri duas lojas nessa brincadeira, o Phantom me arrancou 30 diamantes, mano. Eu não vou fazer isso de graça, nem ferrando. Ah, mas se ele não devolver, você não abre mão do terreno, não? Não. Você é daqueles querendo que não abre mão do, do negócio. mesmo, Mano, né, eu comprei o bagulho é meu. O, o cara já passou a faca em mim, me roubou 30 diamantes nessa brincadeira. Deixar acho que eu vou, vou fazer o um bagulho para agradar ele. Ah, ah, não. Ah, não. Não, mas eu, depois a gente troca ideia sobre esse negócio de terreno aí. Vai Tá, palmas. não, não, fechou, fechou. Estamos junto, mano. Falou, falou. Obrigado, falou, falou. A gente falou com o Delete e pode existir uma negociação. Afinal, o Fantasia, eu tô eu, né? Mais do que justo, a gente tá de volta, né? Agora tem uma coisa que eu tava querendo fazer faz Tempo aqui que vai ser bem útil. Ó, oh, eu acredito que aqui nessa área da nossa casa não tem mais nada. Então, para evitar problemas, a gente pode simplesmente tampar aqui. Eu ouvi um latido. Espera, aqui no Minecraft, nas opções dele, tem essa de legendas ocultas. Agora, ali na direita embaixo está aparecendo para mim todos os sons do Minecraft, o que são e de onde vem. Eu, eu, eu, eu tenho quase certeza que eu ouvi um latido. Eu quero ficar de olho nisso. Mano, o jogo fez um barulho e não apareceu aqui na legenda. Tá, eu acho que não dá para confiar muito bem nessa legenda, né? Mas alguma coisa é tem algo estranho aqui e eu vou descobrir o que é isso. Vocês podem ter certeza. Eu não vou parar até descobrir. Peraí, pera. Pr primeiro eu vou eu vou olhar ali fora e depois eu vou fazer uma coisa. Eu, eu, eu, eu tenho um plano para descobrir se tiver alguma coisa aqui. Mano, é que é o seguinte. Desde que eu comecei a guerra com o House, eu tenho que me preocupar com tudo que acontece, porque eu sempre posso estar tá correndo perigo. Aqui não tem nenhum cachorro. Só peixe. O único afogado que tem tá longe. Tá, pera, eu, eu, eu acho que eu tenho aqui em casa. O recurso suficientes para a gente fazer um bug de x-ray. Com esse bug de x-ray, a gente vai conseguir ver debaixo da terra e ver se tem alguma armadilha para nós. Calma aí. Tá, na real, eu acho que eu tenho os recursos. A gente vai precisar de duas lajes. Pode ser essa, dois blocos de apoio. Pode lá, ser lá se essas. Até hack aqui, né? Pode ser um e dois pistões. O único problema é que eu não sei se eu tenho redstone. Duas redstones, dois ferros, oito pedregulhos e seis tábuas. Não, a gente tem tudo na real. Dois desse, dois desse e duas alavancas. Agora a gente tem tudo. O bug de x-ray, ele funciona muito bem quando você tá olhando para baixo. Se eu fizer o bug aqui, não vai funcionar muito bem. Então vamos para alguma caverna o mais baixo possível. Eu suspeito que tem alguma coisa embaixo da minha base. Peraí, eu já sei onde eu vou. Se o House não tiver tampado a armadilha que eu fiz para ele, que eu creio que é uma coisa que ele não fez, aqui é um caminho perfeito para camada mais baixa do Mine. E aqui estamos estão aqui, bloco, alavanca, laje. Estão aqui, bloco, alavanca, laje. Ativa, ativa. bug X-ray feito. Ó, tem ali a estátua do Apu, tem ali a, a, a base que ele tá fazendo. Ali ó, tem o Phantom de ouro. Aquilo ali, uma lhama? Por que tem uma lhama ali? Ali é a nave espacial? Pera, se ele ler o negócio aqui, minha base, porque tem uma lhama lá. Bom, vamos descobrir depois, gente. Olha aquilo! Olha os cachorros! Tem obsidian, bloco do fim, cachorro de guarda. Tem um caminho e ali, ó, na estátua do Apu. É quase de frente com a minha casa. O, o, olha, isso é embaixo da minha casa. Só fazer um ponto de referência para cavar. Bom, eu vou na minha base e vou cavar para baixo, mano. Já descobri. Mano, eu suspeitei que podia ser verdade essa trap, mas eu não achei que era. Mano do céu. Realmente tem uma base secreta debaixo da minha casa. Tem alguém me espionando, tem alguém querendo acabar comigo. É o House? Eu não sei. Pode ser o Foca também, daquela época que ele sequestrou o gato que trefe. Bom, calma aí, vamos cavar aqui, vai. Ó, vou colocar o totem, vou tirar a Elytra. Não, vou manter a Elytra, que é mais seguro e vou ficar com o totem na mão. Pronto. Ó os cachorros. Pera, vamos entrar aqui. Tem duas camadas de obsidian. Três? Mano do céu. Tem um caminho. Tem itens. Uma uh, membrana de Phantom. Mano, olha isso. Tem alguém realmente morando aqui. Mas aqui é um exército de cachorros. E tem um especial aqui. Ó, pensa comigo. pode Blaze para a poção funcionar. Frasco de água para fazer a poção. Fungo do Nerd para fazer ela ligar. Olho de aranha. Isso é poção de veneno ou de fraqueza. E ó, pólvora para fazer a poção ficar arremessável. Pera, aqui. Invisibilidade. Pera, a pessoa tá fazendo a poção de invisibilidade e de força 2. Mano, seja quem for, quem tá fazendo isso. Essa pessoa quer acabar comigo. Tem uma rota de fuga aqui. Pera, primeiro, para onde vai essa rota de fuga? Mano, totem na mão, maçã sempre. Mano, o que tá acontecendo aqui? Mano, onde isso vai dar? O portal do Nether? Como que eu sei se isso é uma armadilha? Ai, me desejem sorte. Eu vou entrar aqui, eu não tô nem vendo. Tá bom, estamos aqui no, no, no túnel do Nether. O que tem aqui, mano? O que tá acontecendo? Esse túnel aqui não dá em nada. Peraí, bedrock? A gente tá no topo do nether. Agora tá descendo. O que tá acontecendo? De quem é essa base? É do foco ou é do house? Tá. Estamos no nether. E aqui é as lojas. Bom, só me resta uma coisa: descer aqui e ver aquela entrada. Só assim eu vou poder saber de quem é essa base. Mano do céu. Eu tô muito tenso. Tem dois caminhos. Tá, primeiro primeira eu vou nesse Tem uma escada Não, é na água. Isso? isso é uma caverna. Onde eu tô? Mano, que lugar é esse? Onde que eu tô? Olha, olha ali. É a frente da minha casa aqui. Tá, pera, deixa eu voltar pra cá. Essa caverna vai dar onde? perto daquela trap que fizeram para mim. Tá, então só resta esse caminho. O único problema é que é o que tudo indica é uma base do house. Será que é a base do house mesmo? Porque se for significa que ele já tá planejando a vingança dele. Contra nem ferrando. É a base do house. Mano, ele já tá planejando uma vingança. A gente corre perigo. Eu preciso me equipar. Eu preciso ficar mais forte urgente.